Agora foi o um ano quando a gente, eu acredito, eu sinto que a gente se concretizou que realmente existe uma rede, um movimento nas favelas de cariocas em prol de um desenvolvimento de base comunitária sustentável. O nosso objetivo é que as pessoas troquem bastante e de fortalecer os grupos de trabalho. Não adianta a gente se encontrar só nos grupos. Agora a gente tem que pensar como que a educação socioambiental atravessa os outros grupos para que a gente potencialize de baixo para cima, dentro dos lugares onde a gente, de fato, faz o trabalho. Está todo mundo aqui interessado no GT Solar. Então, o que a gente quer saber? Qual é o maior desafio que, enquanto instituição ou quanto pessoa, a gente tá, tem hoje, que a gente consiga se ajudar em 2020? Tem que ser projetos que tragam pequenos é, é, é, protótipos que sejam colocados em algumas casas, e que ele vire uma rede a partir daí. E as escolas? A gente tirou como principais linhas de atuação do GT encontrar formas de pressionar o poder público para atuar com saneamento dentro das comunidades em que só a centralização é, resolve o problema, e também trabalhar com as tecnologias alternativas nas comunidades que podem receber esse tipo de projeto. A gente hoje queria mapear moradores de comunidades interessados em fazer projetos de saneamento. Fazer sem depender só daquele lugar público, né? Enquanto muitos esperam que vê, se o serviço público faça, a gente encontra a potência de pessoas que estão lá metendo a mão na terra, cuidando do ambiente. A gente faz capacitações para mulheres, além delas produzirem, elas são capacitadas porque a gente sabe que numa sociedade capitalista, quem tiver melhor formação, melhor coisa, vai avançar. A gente trabalha falando sobre protagonismo, sobre justiça social, mas também pensando que a gente precisa gerar dinheiro. Onde tem memória, onde tem história, onde tem raiz, pode virar e deve virar um museu de memória. Quando você olha as crianças, né, os adolescentes, e eles sabem o que o povo dele fez, a luta, e isso vai resgatar uma galera. A gente pensou em ter um calendário colaborativo, onde todos os grupos possam colocar os seus eventos, seus mutirões, e que a gente possa saber o que está acontecendo na cidade e assim a gente poder se ajudar mutuamente. Deveria ter mais oficinas de captação e de educação ambiental nos mutirões e nos intercâmbios. Quem já visto o mapa original do Rede Fabel? Vocês merece uma plataforma que mostra a, a potência do, da, das comunidades. O que a gente está fazendo é elaborando um novo mapa. Veja esse encontro como uma rede que se transforma e se une. Ninguém faz nada sozinho. Eu digo muito mais além: não é só segurar as mãos. Vamos segurar os saberes. Quando eu pegar o tempero dela, o fazer dela, a inteligência dela e o diálogo desse, a gente chega onde a gente quiser.